Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós faremos alguns unboxings de coisas que chegaram. Já estou aqui com as minhas coisinhas para fazer os unboxings. E assim, eu confesso que eu só sei um dos, dos coisas que eu recebi, que é esse aqui, que é o da editora Corvos. De resto, eu não faço a mínima ideia do que seja. Então... Veremos no que vai vir aí. Bom, vou começar então pelo que eu já sei, porque não tem erro, não tem muito como a gente ficar muito surpreso. Que no caso, é, eu sou parceiro da editora Corvus. E por muita coincidência, assim, na verdade antes de eu virar parceiro, eu apoiei dois projetos da editora. É, que foi o Heroínas que apareceu aqui no último unboxing aqui do canal, caso você queira assistir vai estar aqui nos cards. E eu apoiei também este outro aqui, que é o Grande Deus Pan. E agora eles mandaram né uma versão é, para quem é parceiro. Então agora eu tenho dois livros desse. Então aqui muito bonitinho, vamos abrir essas embalagens maravilhosas. E aqui temos o pin. Belíssimo. Temos o adesivo, esqueci o nome. De... Temos os marcadores da campanha. O livro, que é O Grande Deus Pan, também belíssimo como Noite de Paris, ou a nossa edição. E veio também o pôster do livro, aqui. Como eu já tenho esse livro, então eu vou sortear pra vocês. Então me siga lá no Instagram pra vocês ficarem sabendo de quando isso vai acontecer Da Companhia das Letras eu recebi este pacotinho aqui Que esse daqui eu já vou precisar de uma ajuda, né, do, do meu chlet Mas eu tenho suspeitas do que que seja Porque eu vi algumas pessoas recebendo na mesma semana que eu Calma Ok, abriu e de fato, guardei no armário do Samuel Gomes. O livro aqui, deixo moço. Eu gostei muito do, do jogo de cores dessa capa. E veio junto também uma cartinha falando sobre o mês do orgulho LGBT. Falando sobre a importância. E aqui no final diz que, além da leitura, você também poderá conferir uma live com o um autor que ocorrerá no perfil do Instagram Casa 1. É, no dia 5 de junho, sábado às 16 horas. No caso, eu estou gravando esse vídeo num sábado, então assim, infelizmente. Agora vamos então para. O próximo, eu recebi esse daqui da Globo Livros Que eu realmente não faço ideia do que seja, e é bom que veio em... Qual é o nome disso aqui? Eu tô péssimo com palavras hoje, ainda bem que veio em envelope Porque aí eu não preciso rasgar e usar estilete coisa assim Bom, o livro que veio é Jogos de Herança Da Jennifer Lynn Barnes Esse livro aqui foi lançado pela Globo Out Segundo a ficha aqui, foi lançado ano passado originalmente, e esse ano aqui pela Globo. Aqui atrás diz que é uma história eletrizante e cheia de reviravoltas para fãs de Um de Nós Está Mentindo e Entre Facas e Segredos. Foi finalista do prêmio Goodreads 2020, um dos livros do ano 2020, pela Publishers Weekly e Best Seller da New York Times. Um dos Top 100 mais vendidos da Amazon 2020. Eu amo que os livros da Alt tem uma guarda colorida. E aqui atrás diz uma cheirada, um quebra-cabeça, uma pista. Eu amei que parece realmente ser uma coisa é, de jogos. E por último, eu recebi esse pacotinho aqui da Nicole Janer. Só que ele foi postado no dia 12 de fevereiro de 2021. Então eu acredito que seja uma coisa que eu comprei mas que eu já recebi, então, vamos ver, e de fato é isso mesmo, no caso não tá nem saindo aqui porque grudou, ah, ok, agora sim saiu, e sim é isso mesmo, ai, é uma edição do Passanel, do Fitz e da Nicole Janer. E é muito fofinho que ela escreveu muito obrigado. E botou aqui num barbantezinho muito lindinho. E no caso eu tenho esse livro aqui na minha estante porque ele chegou. Então eu acredito que possa ter ouvido algum engano. Eu lembro que quando eu comprei eu fiquei muito tempo pra receber. Porque o correio sumiu com o livro. E talvez esse aqui seja o livro que sumiu. E aí eu recebi um outro. Então agora eu tenho dois. Ora, hora Parece que chegaram mais coisas, não é mesmo? A primeira parte do vídeo eu tinha gravado algumas semanas atrás, e aí eu estava editando esse vídeo, e aí começaram a chegar mais coisas. E aí eu pensei, então, vou esperar, e aí eu gravo mais uma parte, e... Né? Aqui está. Inclusive, uma atualização sobre o livro do Passanel, eu entrei em contato com os autores, e realmente foi um erro do correio. Eles tinham dito que o pacote acabou se perdendo, só que no caso... <risos> é, chegou pra mim, então assim Eu me ofereci pra devolver, só que eles falaram pra eu ficar E dar para alguém, né Porque essa história é muito maravilhosa e eu posso agora Dar presentear pra uma pessoa Talvez eu faça isso mais pra frente, então Se ligue, continue acompanhando a Eustra de Quadrada Que a gente em breve vai ter esse sorteio também Primeiro tem o 2 Da Companhia das Letras Vamos abrir aqui, eu acho que vai ser mais fácil Com o estilete Calma o frio chegou aqui no Rio de Janeiro Né, no caso, o nosso típico frio carioca que é 20 graus Mas assim, minha alergia, menino, já tá atacada. Então Estou ferrado aqui olhando pra baixo Porque vou ficar fungando o dia inteiro Mas vai dar tudo certo Acho que consegui Meu Deus esses, Essas caixas com... Ok, foi O primeiro livro então que temos é... A minha... Eita, quase que caiu com tudo. A minha versão finalizada de Malibu Renasce, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. Vou deixar aqui nos cards. Eu falei sobre esse livro no Livros Lidos do mês de Maio, então vai estar aqui nos cards também. E também eu falei sobre ele brevemente no último unboxing que eu recebi. E junto veio esse marcador muito fofo de uma prancha de surf e alguns buttons da autora, aqui do Sete Maridos de Avenir Hugo. Do Daisy Jones and the Six E do Malibu Renasce. Eu amei Então agora eu tenho a versão Da prova antecipada e também Da versão finalizada do livro Eu amei muito, muito obrigado editora Paralela O próximo livro também da Companhia das Letras Eu também já sei o que que é mas, de qualquer forma, já vou adiantando para vocês O livro na gringa, eu sei que ele é publicado tem um tempo Mas ele vai ser lançado, é uma série na Netflix recentemente Que se chama Quatro Homens em 44 Capítulos de Bibi Beaston Easton, até porque o B, né, juntou, enfim. Esse livro aqui parece que é uma autobiografia de uma mulher em que ela vai falar sobre quatro homens em 44 capítulos e o nome da série, se eu não me engano, é Sex Life, alguma coisa do tipo, e parece ser uma série mais adulta. Justamente isso aqui também, aparentemente, é um livro mais adulto, então deve ter sendo uma explicação muito rara. Pelo trailer da série já dá pra ver de que é uma realmente história bem, bem, bem, Adulta, se você consegue entender o que eu estou tentando dizer E é isso E o último pacote que tenho aqui para mostrar para vocês Foi um pacote que eu recebi Da Globo Livros E eu não sei o que que veio De novo, eu estou sendo pego de surpresa Então Veremos no que é Mas eu sei que vieram dois livros Pelo tamanho e também, né Encostando na negócio para entender E vamos ver aqui o que que é e são dois livros mesmo, ai que legal, é o livro Lutando na Espanha, é um o novo, um novo livro, no caso relançado, do George Orwell Agora eu tenho os três deles, que no caso estão aqui, os outros dois, e adorei, essa capa é muito bonita E aqui atrás diz que é tradução da Ana Helena Souza, apresentação de Felipe Figueiredo e Matias Pinto no, em encocheito está escrito xadrez verbal E ilustrações de Rodrigo Rosa Que no caso fez essa Essa capa maravilhosa E aqui no meio também tem Ah, eu amei que aqui no meio também tem ilustrações no livro E o outro livro que chegou é o The One do John Mayer, Mars Dez anos antes do início da, da trama narrada De The One, uma mega corporação Biotecnológica revolucionou o mundo Ao anunciar a descoberta de um gene de, Que identifica romances perfeitos Logo, milhões de pessoas em todo o mundo se submeteram A um exame simples e encontrarem Suas almas gêmeas, essa descoberta Porém, teve efeitos colaterais, criando uma onda De divórcios e mudando para sempre o conceito de Relacionamento e amor Eu amei! Muito tecnológico Por algum motivo, eu olhei pra essa capa E eu achava que ela estava falando sobre a série The Circle, que no caso é um reality show e eu amo esse reality show mas aparentemente não, vou procurar e vou deixar aqui qual é a série porque assim, fiquei muito curioso se você ficou interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição vai ter o link pra vocês garantirem eles na Amazon nas lojas que tiverem e é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora deixa o seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo, tchau